Olá pessoal, a nossa dica de hoje é para você que faz uso de notebook. Para o uso desse equipamento por longos períodos, algumas questões precisam ser observadas. É necessário o uso de um suporte de altura e teclado e mouse independentes. O notebook deve funcionar apenas como tela. A altura da tela segue o mesmo padrão dos monitores convencionais. A linha dos olhos deve estar na faixa superior do monitor. E se você faz uso de óculos multifocal, a tela deve ser mais baixa. Os suporte de altura de notebook apresentam um níveis para regulagem de altura, se você não tem esse acessório, você pode adaptar usando livros ou resmas de papel para fazer esse ajuste. Apesar de não ser o ideal, pois obstrui o sistema de ventilação do notebook, você pode utilizar esse recurso temporariamente até que seja possível a correta adaptação. Esse foi mais um vídeo do Em Dia com a Ergonomia. Até a próxima! Tchau, tchau!